Fala aqui, Tudo 100% com você. Hoje nós vamos falar sobre o que estudar né, para entrar na área de arquitetura, para se tornar um arquiteto. Uma dica rápida né, e que vai fazer muita diferença para você. Então, bora lá! Arqui, caso você ainda não me conheça, eu me chamo Carlos Pisani e eu ajudo profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos, a entrarem para a área de arquitetura ou então a terminarem a sua carreira como arquitetos. Então fica a dica de você se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito e ative as notificações para receber o nosso conteúdo, porque a gente posta com uma grande frequência. Bacana? Então bora lá para o conteúdo. Arqui, muita gente me pergunta sobre o que estudar para entrar na área de arquitetura. E muitas pessoas não se sentem preparadas para entrar na área de arquitetura porque falam, poxa, eu não estudei o suficiente ainda, eu não sei o que arquitetos mais experientes sabem, né? E o fato é que você, mesmo quando você já estiver na área e tiver muitos anos de experiência, você ainda vai sentir que falta muita coisa. E é assim mesmo, porque o cargo, né, o papel, ele exige muito da gente. E se você não for assim, né, se você for diferente, não, não achar que sempre está faltando conhecimento, não estiver sempre buscando conhecimento, uh, provavelmente né, você deixou ali uh, outros sentimentos, né, de de repente até de ego mesmo, né, tomar em conta de você, o que não é tão bom assim para o teu próprio crescimento. Né? É legal a gente sempre ter uma visão de evolução contínua, de sempre estar aprendendo mais e mais e mais. Bom, então esse sentimento de não estou preparado é muito comum é, para quem está entrando na área, ou até mesmo para um arquiteto experiente, como eu falei, principalmente quando ele entra em um desafio uh, novo né? que ele não tem domínio das variáveis, então é muito comum mesmo. Agora, o grande ponto é o seguinte, né? ah, as pessoas acham que para entrar na área de arquitetura precisa estudar tudo, saber de tudo, né? de todas as tecnologias, tem que ter todas as certificações, e o fato é que o que você precisa saber fazer é direcionar uma solução né? sob medida para problemas. Então você tem um problema de negócio estratégico e você precisa desenhar uma solução técnica que responda o como. A área de negócios vai trazer o que, o para quem, o porquê, o propósito, né? E a área técnica vai trazer o como. Como que eu faço para resolver isso? Como que eu faço para entregar uma solução deste jeito, né? Então o negócio ele traz a forma. Tá? É, do que, que vai ser o negócio, o público que precisa ser atendido, como que vai ser monetizado e etc. Né? E você como arquiteto precisa trazer literalmente o como fazer essa solução, como atingir os targets estratégicos dessa solução. Então, não importa a área que você é, estiver atuando como arquiteto, se é arquitetura de soluções, de software, de infra, de dados, a, o problema é sempre o mesmo, você precisa desenhar uma solução, né, de certa maneira tecnológica, para dar suporte a um problema, tudo bem? É sempre isso. Então você precisa ter um foco muito grande no problema. E conhecer o problema te direciona diretamente para o que aprender, o que estudar. Então, de cara, eu falo para você que arquitetos, né, como eles tipicamente precisam dar soluções, é muito importante que você estude Padrões. Então, falando, por exemplo, de arquitetura de soluções ou de software, é muito importante que você conheça os padrões de projetos mais conhecidos, como os do Goff, né? Conheça Solid, conheça, né? DDD, logicamente, é muito comum e, assim, é, uma, é um material fantástico, que agrega muito valor, né? Inclusive, ele faz esse link com o negócio. Clean Architecture é um material muito bom também, faz assim, fundamental eu diria, tá? E fora isso, é muito importante que você tenha sempre uma mindset de procurar pelo que estudar, mas para resolver os seus problemas, e aprendendo e aplicando. Porque se você simplesmente estudar alguma coisa que você não consiga colocar em prática, vai fazer com que você só tenha um conhecimento teórico, né? E o conhecimento prático não. E acredite, na hora que você é chamado para uma entrevista para um processo seletivo, né, na área de arquitetura, conta muito mais a prática do que a teoria. As pessoas vão te perguntar: legal, você conhece tal coisa? Conheço. Mas você aplicou para quê, né? E se você tivesse link com o um negócio, com a estratégia, vai fazer uma diferença muito grande. Então, Arki, estude, estude, sim, estude muito, mas estude sob medida. Estude coisas que você vai poder praticar. Então, olha para o teu dia a dia, olha para os problemas que você tem e tente, né, estudar alguma coisa, né, um padrão, uma abordagem. Olha para o problema, beleza? O que eu quero resolver, né? Qual problema eu preciso resolver? Existe alguma tecnologia? Existe algum padrão? Existe alguma abordagem? Existe alguma prática? Ah, existe, faz uma busca disso, né? E aí você estuda aquele ponto, vai mais a fundo, né? entende os prós e os contras daquele ponto e tenta trazer ele para o teu projeto, porque aí você estudou e colocou em prática. Isso conta demais, conta muito mais, mas muito mais mesmo do que só estudar, beleza? Então, de novo, para você iniciar, né? É legal você conhecer padrões, tá? estudar padrões. Esses livros mais conhecidos são os fundamentais para você realmente conhecer. Fora isso, é importante que você estude sob medida, ou seja, o que você vai poder colocar colocar em prática. Então é que estas são as nossas dicas do que estudar. É lógico, existem muitas outras coisas, existem é, tipos de arquitetura é, diferentes e aí cada tipo de arquitetura né, tem é, logicamente uma linha diferente de estudos, né? Uh, mas o que eu falo para você é que além disso, né? É muito importante que você saiba criar visões, saiba criar diagramas e saiba criar bons diagramas. E eu tenho um conteúdo que eu vou deixar aqui nas descrições e no card para você assistir, né? É, que fala exatamente de, de dicas para você criar bons diagramas beleza aqui então eu só peço para você deixar um like para gente antes de sair do vídeo caso você tenha gostado do conteúdo e nós ficamos por aqui um super abraço Arki. até a próxima